As criptomoedas, elas são a bola da vez, né? E não é só Bitcoin. Tem várias criptos, né? Pra, pra conhecer. Ethereum, eu já ouvi falar. É, Ethereum, ela é, é como, uma, como se fosse uma plataforma. Ah. Tem a, a moeda, né? Ethereum. Uhum. Mas que você consegue criar a sua própria moeda na Ethereum. Enquanto oh, não chega, não. queria só falar sobre a coisa fala, do, fala. Dos, dos tokens não fungíveis. Com à vontade. Que você mostrou a minha carinha, como é o nome daquele treco lá? É um. O Emblema. emblema. O Emblema. É, tem uma onda agora, bem bacana que você consegue criar artes únicas é, em plataformas conectadas a criptomoedas. E os tokens não fungíveis vai ser um pouco complexo, mas depois vocês procuram para entender o que, que é. Vocês conseguem ganhar dinheiro com essas artes para sempre. Então uhum. você cria a figurinha e aí você sobe numa plataforma de tokens não fungíveis e aí é, é como se fosse uma, uma, uma venda no mercado secundário a galera fica comprando a mesma figurinha ou várias figurinhas do mesmo tipo, uhum. só que cada vez que eles passam de uma pessoa para outra, uhum. vocês ganham em criptomoedas. Interessante. Entendo, interessante, interessante mesmo. É um negócio que está crescendo bastante. É, é bem novo ainda isso, mas já tem, inclusive... Ah, se é bem novo, é melhor hora. É, a melhor hora. Porque você pode criar arte. Então, tipo, tem muito artista que, que faz ou caricatura, enfim, pensa em obras de arte que existem apenas no mundo digital, mas que em algum momento podem até se transferir para o mundo real. Então, você vai lá, cria sua arte, sobe nessas plataformas de tokens não fungíveis e aí a galera entra e pode comprar. E tá rolando muito isso também com personagens de games. Eu não sei o que... O que, que rola dentro do game, mas você tem, cria uma história ali dentro. Você constrói casa, constrói um monte de coisa. Você tem que uh, comprar os modelos, né? Isso. E aí rola esse comércio através de plataformas como essa, onde você consegue trocar o seu ativo, que só existe no mundo digital, por dinheiro de verdade no mundo real. Da hora demais.